Olá, eu sou o professor Emílio Júnior, muito obrigado por você vir ao canal e assistir a mais essa dica de treinamento passo a passo para você, minha amiga iniciante que está começando agora, ou meu amigo, vamos trabalhar a região peitoral. Então essa aula aqui é passo a passo para você aprender a fazer o movimento. A primeira coisa que nós iremos fazer é deitar assim em decúbito dorsal, que é deitado de costas. Você vai pegar o seu peso. Professor, eu não tenho peso. Duas garrafas PET já está de bom tamanho, tá? Pode ser cheia de água ou areia. Você vai pegar o peso dessa forma aqui, como eu estou pegando o meu peso, deitar, vai fazer a extensão dos seus braços, esticar os seus braços e vai dobrar o seu cotovelo bem devagar com os braços o mais próximo possível das laterais do seu corpo e vai esticar mais uma vez, dobrar, passando bem rente a lateral e esticar. Agora nós vamos fazer uma pequena sequência para você memorizar o exercício. Vamos lá? Um, desce, dois, isso! três, bora, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Esse exercício, ele vai te ajudar a trabalhar o seu peitoral, então, toda a parte do seu peitoral vai estar sendo bem trabalhada, fazendo esse exercício. Além de trabalhar o seu peitoral, ele está trabalhando também o seu tríceps, essa parte de trás aqui do seu braço. Esse exercício, ele é ideal para quem quer melhorar a questão Daquele tchauzinho que muitas dão aí, fica aqui atrás tudo balançando, ele vai te ajudar muito nessa região, além de trabalhar peitoral. E se você não tiver peso nenhum, dá para fazer também. A seguinte forma, vai colocar o braço assim, os cotovelos em contato com o solo e aí você vai esticar o braço, tocar ambas as palmas das mãos e volta toca o braço, ambas palmas das mãos e volta. Esse daqui é para o iniciante que nunca fez exercício, está começando agora, precisa ter a coordenação motora. Só fazendo este movimento aqui, você já vai sentir. Mas se você for intermediário, você também pode fazer da seguinte forma. Preste atenção. Esticou o braço, ambas as palmas das mãos fechadas, e você vai mantendo as palmas das mãos juntas, fazer esse movimento. Ó. Esticar, flexionar, esticar, contrai o abdômen. Flexionar, esticar, flexionar, esticar, flexionar. Essas três formas que eu acabei de demonstrar para você são as formas que você vai conseguir trabalhar bastante essa região dos seus braços. Espero que você tenha gostado. Se inscreva aqui no canal, isso é muito importante. Já dá o joinha e compartilha com as suas amigas. Até nosso próximo encontro.